Shalom Adonai, estamos aqui juntos para mais uma gravação, para mais uma aula, para mais um momento de aprendizado, para mais um momento de crescimento, para mais um momento de aperfeiçoamento. Nós vamos trabalhar hoje, iniciar a trabalhar hoje, é, o texto bíblico para o sermão, começando a visualizar, a pensar e também já a começar a aguçar as nossas ideias dentro da proposta do que vinha a ser um sermão textual e como vamos construir esse sermão textual. essa primeira aula sobre sermão textual, nós vamos começar a pensar sobre o sermão textual desde o momento do próprio texto, do, do que vem a ser o texto bíblico para esse sermão. O texto bíblico para o sermão textual, ele primeiro tem que ser uma passagem bíblica, tá? que vai servir de base e sustentação para esse sermão. O texto, então, deve fornecer a verdade central do sermão e quase sempre ela deve também ter ah, não só a verdade, como as verdades, utilizadas que serão seus tópicos tá? no desenvolvimento desta mensagem, porque a men o, os tópicos, a construção toda do arcabouço, do escopo do sermão vai vir do texto, o texto por, escolhido por você. O texto nunca deve ser usado como um pretexto. Então o texto deve ser sim o, o fator central, da mensagem e de como você vai desenvolver essa mensagem. Um outro fator muito importante e que deve ser avaliado é quais são as vantagens do usar, de usar um texto ou de usar um único texto. A primeira vantagem, o texto é usado corretamente e, e o texto que é usado corretamente vai conferir uma mensagem em autoridade maior, mais precisa, mais ampla. A palavra que você está pregando, a mensagem que você está pregando, a mensagem cristocêntrica, bíblica, que você está expondo. Outro detalhe, o, o uso do texto, a qual, como nós ensinamos e a qual nós estamos é, difundindo nessa mensagem, vai levar o, a igreja o, né, e todos que estão presentes no culto que você está é, transmitindo esse sermão, a conhecer maior ter maior conhecimento, mais identificação escriturística. Tá? O texto vai ajudar os ouvintes a reter as ideias principais do sermão. Um outro fator, o texto vai limitar e unificar principalmente o material usado no sermão. O texto vai fornecer a mensagem para qualquer necessidade do povo. Então... Dentro desse, desse é, item, dessa prerrogativa, nós vamos ver que, a, a, que existem regras para também escolhermos o texto. Primeiro, deve ser evitado a escolha de um texto extenso demais. Porque quando você vai escolher um texto extenso demais, ele vai prejudicar o desenvolvimento do seu sermão, porque aí vai acabar tornando-se um sermão como nós aprendemos nas aulas anteriores, expositivo em vez de textual. Tá? O texto não deve ser, deve ser mais um texto explícito, mais claro, mais amplo, mais visível, mais percebível do que realmente ele está tratando. Ele não deve ser um texto que aborde ou que esteja abordando é, ou tenha um sentido de mistério, de incógnita, algo é, que pode dizer, até tornar-se um pouco abstrato, um pouco é, não é, notório ao primeiro, ao primeiro ouvir, ao primeiro transmitir, ao primeiro ler, ao primeiro inserir-se né, dentro do texto. O texto, então, deve ser, é, além de ter essa claridade, ele deve também ser um texto que motive que impulsione, que leve o ouvinte a estar atento ao que vai ser extraído desse texto. O texto não deve ser, nunca, num sermão textual, um texto que venha a ter sentido ofensivo, humorístico, ou até um sentido que seja algo assim meio contraditório, que, que não esteja bem adequado dentro da proposta da mensagem que você, e do público a qual você está transmitindo essa mensagem, tá? Não deixe de escolher, então, textos que são já conhecidos, textos que são pontos centrais da Bíblia, textos dentro de uma língua original, tá? É, que tem um sentido linguístico e semântico, tá? Textos que tenham bases, ou fundamentos, ou, ou vieses em palavras, como declarações, como é, averbações, que venham estar elucidando e dando maior ideia para você construir o seu sermão, tá? Outra questão também, textos que sejam, é, que venham alcançar, tá? Algumas carências da igreja que você está é, vendo que vai causar um, um crescimento da igreja, um resultado na igreja, um aperfeiçoamento na igreja, um amadurecimento do povo que vai ouvir a, a transmissão desta mensagem. É, um outro sim também a ser considerado que cada mensagem deve ter seu próprio texto. Então o texto deve ser um texto que se identifique, com a mensagem que você está transmitindo, pregando, difundindo e ensinando. O texto deve ter uma ideia ou um pensamento completo. Então não deve ser uma perícope, tá? Ele deve ser um texto com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, um texto que ele englobe esse sentido, tá? E é muito importante nós percebermos e nos atentarmos para esses detalhes na escolha do texto. Os objetivos já do sermão, nós temos que começar a ponderar da seguinte forma. Primeiro, o objetivo vai constituir um guia indispensável quando se está preparando o sermão. Então, olhe e observe que, qual é o objetivo do sermão. Pense nisso, converse, questione. É, você questionando o próprio texto e você questionando a você mesmo, qual o objetivo que eu tenho primário, primário na entrega e na construção desse sermão, tá? Um outro detalhe, o objetivo ajuda a selecionar melhor as ideias a serem empregadas nesse sermão. O objetivo é auxiliar a determinar a sequência das ideias que serão usadas nesse sermão. O objetivo é ajudar o sermão a ser mais claro no seu desenvolvimento, nos seus objetivos gerais, né? Por exemplo, o objetivo evangelístico, tá? Ele vai consistir em que? Na apresentação de um plano salvífico de Deus, o plano soterológico da, bí é, bíblico, para você é, levar o pecador, levar os ouvintes a, a ter a, a, o entendimento e a consciência do que vem a ser o plano salvífico de Deus. Tá? Ele deve expressar a convicção do estado do homem sem Deus, e o poder dele em transformar este homem. Um outro detalhe, não faça um sermão negativo, mas um sermão positivo. E não amedronte os seus ouvintes, mas mostre a eles a beleza do reino de Deus. Tá? Não faça um sermão muito longo. É, Lembre-se que os descrentes não são acostumados ao culto e nem a ouvir as mensagens. Um outro fator também importante a ser pontuado e, e ser considerado é que nesses sermões as e, e dentro das propostas grandes doutrinas bíblicas, como por exemplo fé, é, ver, é, salvação, doutrina do Espírito Santo, em doutrina das escrituras, doutrina da volta de Cristo, não é? doutrina da redenção que está dentro da doutrina da salvação. Então, ele é, deve ser pensado como sermões que vão trabalhar a doutrina, não no seu sentido amplo, porque você não vai estar tá tratando de um sermão expositivo, mas um sermão textual, que você vai trabalhar então é, textos alusivos à doutrina, para ir pontuando aspectos é, centrais, que são, aspectos, são fatores ou elementos pedagógicos e instrutivos que, dentro do, da proposta máter, da proposta central des, desta doutrina. Tá? Esse é um fator muito importante a ser pensado. É preciso pregar o sermão textual com um certo espírito, um certo sentimento de uma urgência, de um amor, de uma compaixão, esperando sempre que Deus vai agir através do sermão que você está transmitindo. O objetivo doutrinário, o objetivo pedagógico dentro do sermão textual é, primeiro, que ele vai, vai se consistir numa exposição clara, simples, substanciosa das doutrinas bíblicas. Tá? Segundo,. Que a pessoa, uma vez que ela seja impactada com o sermão textual, que venha registrar fatos que venham convencê-la sobre o sentido do que está sendo transmitido na mensagem, vai resultar em uma maior amadurecimento, além se ela não for convertida, é uma conversão, e se ela já for convertida, um amadurecimento da sua vida espiritual, um aperfeiçoamento espiritual. Esse sermão é uma resposta para, então, as solicitudes do ouvinte, as solicitudes do público que está ouvindo as suas carências, não é? as suas urgências. E esse sermão também é um sermão com uma que necessita de um vocabulário que se adeque à proposta do texto e à proposta do sermão, que nesse caso é um sermão doutrinário, então tem que ser um vocabulário pedagógico, um vocabulário que venha a ser de sentido didático. Tá? O objetivo de um sermão ético, ah, eu vou transmitir um sermão ético, qual o objetivo de um sermão ético? Um sermão com um sentido ético ele vai consistir, primeiro, numa orientação, ele também tem um sentido pedagógico. Uma orientação bíblica de como viver uma vida moral, uma vida correta, uma vida justa e, e assim estar refletindo a Cristo nas suas relações interpessoais, tá? Esse é um fator. E também o sermão ético, ele procura apresentar nesses sermões os sistemas de valores cristãos e os alvos e princípios para a vida, ok? Quais são os objetivos de consagração? Ou seja, do sermão de consagração. Primeiro, ele vai consistir na tentativa de persuasão do, ao cristão para levar ele a um engajamento total e radical na obra de Deus. Ele também vai propor e vai fornecer um, um, um sermão que, que vai se tornar um sermão que visa uma maior dedicação do crente à causa de Deus, a fim de que ele se dedique e se desenvolva dentro dos dons que lhe está proposto. Tá? O objetivo devocional ou de um sermão devocional sempre deve ser consistido, deve ser voltado, direcionado, numa ênfase de uma relação íntima com Deus, de uma comunhão com Deus, de uma vida espiritual fecunda. Tá? Já também deve ser pensado na construção do sermão devocional que ele é um sermão para causar uma, uma adoração e uma devoção maior a Deus. Qual é o objetivo do sermão de cunho pastoral? O objetivo do sermão de cunho pastoral ele vai consistir já no alento dado em momentos difíceis e no ânimo em horas de desespero. Esses sermões eles vão envolver assuntos como sofrimento... Pânico, morte, ansiedade, solidão, medo, dúvida, depressão, paz interior e outros assuntos que nós poderíamos estar aqui colocando em pauta. O objetivo, então, central de um sermão deve ser é, causar impacto e mudanças e confrontos existenciais na vida do ouvinte. Ele também deve ter uma afirmação daquilo que nós pensamos e propomos como a ah, resultados imediatos, impactos imediatos que são são é, algumas facetas extraídas dos objetivos gerais dos sermão do, do sermão que nós poderemos até mencionar da seguinte forma: objetivo específico, tá? e que e objetivos é, pautados na na percepção do auditório e na proposta, da própria ocasião da mensagem. Então a formulação do objetivo específico, quando você está formulando o um objetivo específico do seu sermão, você também já deve compreender que esse objetivo específico, ele vai propor objetivos gerais. Então esse objetivo específico, ele deve ser gerador em grande parte das necessidades e carências dos ouvintes dentro da proposta da mensagem ou do sermão que você está preparando. O objetivo específico ele sempre deve ter, ser, então, é, determinado, formulado, construído em termos de, do efeito do sermão na experiência em que você já tem na transmissão de, e na entrega dos sermões para o povo a qual você está entregando. O objetivo também deve, específico, também deve ter um sentimento de estar de acordo com o propósito original das Escrituras Sagradas, o propósito original do texto qual você escolheu, o propósito original do culto a qual você vai entregar esse sermão, o propósito original da ação e da intervenção. Do, é, que você está tendo, nutrindo como sentimento que está motivando você na construção deste sermão? Qual deve também ser a ideia do sermão ou um, um, um, o título que vai originar o título tá? ou o tema central desse sermão? Primeiro, a ideia do sermão é a verdade central, é a verdade fundamental da mensagem do sermão e é o pensamento dominante, a perspectiva do sermão, o enfoque dado a algum aspecto de uma verdade divina, de uma verdade escriturística, de uma verdade dogmática, doutrinária, que você está colocando como base propulsora do seu sermão textual. A ideia geral também deve ser chamada como tema geral, o assunto geral da mensagem. A ideia específica também deve ser considerada como tema específico ou um assunto específico que nós podemos até considerar ou tornar mais conhecido como título. Tá? Outros fatores e outros sentidos que temos também a considerar e a valorizar é o tema temas gerais como é, de cunho doutrinários como vamos supor que você coloque lá no seu tema do seu sermão textual pneumatologia não é não não é apropriado se você vai tratar sobre pneumatologia doutrina do Espírito Santo construa um tema específico dentro desse assunto retire uma um, um, um tema que seja um elemento doutrinário deste assunto, como, por exemplo, o Espírito Santo no seu papel, ou na sua atividade, ou na sua missão de convencer o pecador. Tá? Outro fator, um outro aspecto, a missão do Espírito Santo. É a ação da, do Espírito Santo no processo de santificação. Aí você está construindo elementos é, dentro dessa, dessa é, proposta pneumatológica que você quer empreender ao seu sermão, que é um sermão, nesse caso, dogmático, doutrinário, como nós até falamos anteriormente dentro dessa aula. O outro sentido também da especificação das ideias gerais e específicas diante de um assunto é a, a motivar e gerar, é, algumas questões de, de cunho de sentido pertinente a causar alguns impactos, a causar algumas identificações, a indicar alguns aspectos como a delimitação de assuntos, como os caminhos, os pontos de partidas, as diretrizes, as divisões dos pontos do sermão, né? que são questões pertinentes para todo um desenvolvimento, uma construção de um sermão textual. Um outro fator também, e que é de grande importância, que todo sermão textual ele deve ser específico, ele deve ser exclusivo, ele deve fixar limites, ele deve determinar linhas de aplicabilidade dentro das ideias que serão propostas, que serão utilizadas. Outra proposta e outro fator também a ser pensado é que todo sermão textual você deve ser claro, você deve ser também objetivo, você deve ter um sentido mais interessante, mais é, vamos dizer assim, causador de um interesse, de uma. de uma, de uma apreensão de algo que leve. O público a ficar, a ficar. ter uma apreensão, ter um, um fator que vai preender o público no seu sermão, tá? Então de, o seu sermão deve ser um sermão também, que o título dele seja um título que impacte, um título que cause interesse em ouvir o sermão. Ser um, um título sobre o assunto que será pregado. O, o assunto que está inserido dentro do texto que você escolheu para construir seu sermão textual. O título tipo do sermão textual, então, ele deve sair do próprio texto escolhido para construir o sermão textual. Ele deve ser um título específico, e deve ser um título objetivo, e deve ser um título é, que sintetiza a ideia central do texto. Ele deve ser um título que seja oportuno, que venha causar até no sentido acadêmico uma, uma proposta de tese e antítese, né? de uma tese e de uma antítese, de um, ou seja, de um sentido que venha ter ali uma verdade e um confronto essa verdade, uma ideia e um confronto essa ideia, para justamente causar uma dialética e uma dialética que é que que leve ou conduza a um diálogo é, interior e exterior para com o ouvinte no seu sentido singular, no seu sentido próprio da pessoa que está ouvindo, tá? Então, é, até, a, é, até tá pensando sobre essa questão da, de definir uma tese ou de definir um desenvolvimento tem, da, é, da construção da ideia-chave ou dessa tese-antitese, -tese, né? o, o antítese dentro do seu sermão textual, é você já pensar que a tese deve ser a declaração da sua ideia central daquilo que você está afirmando, daquilo que você está defendendo, para a antítese ser aquilo que você vai discordar, que você vai confrontar dentro do que você está propondo e defendendo. Tá? E, então o lugar da tese no sermão poderá ser a introdução, você vai introduzir com essa tese, você vai causar o interesse, no público a partir dessa tese e aí nos pontos seguintes e, e que você já construiu o irmão você vai inserir fatores que são relacionados ou elementos que são relacionados a essa tese e você pode também pensar em relacionar essa tese lá na conclusão do seu sermão para causar um impacto maior na construção e na entrega e no desenvolvimento do seu sermão. Tá? A, quais são as características de uma boa tese? Primeiro, a tese é uma ideia completa e afirmativa. Ela é uma, é uma afirmação simples, forte, clara e que tem uma sentença gramatical completa. A tese não deve conter palavras desnecessárias, ou ambíguas, que coloque nela algumas questões de essencialidades, eliminando principalmente questões que não serão tratadas ou abordadas dentro do sermão. Tá? Você sempre deve ter uma tese, o sentimento de que você está inserindo ela ali, essa proposta de uma tese, ou a defesa de uma tese, porque ela vai ser explorada no seu sermão. Se ela não for não venha a colocar ou a relacioná-la. A tese deve ser interessante também no, no, no sentido de ela ser relacionadora da, de experiências, de sentimentos dos ouvintes, como eu já até falei dentro da construção dessa dos assuntos que estamos abordando sobre sermão textual nesta aula. O valor de uma tese é que ela vai ajudar o pregador a permanecer no caminho certo, ou no caminho proposto pela seu sermão, ela vai ajudar os ouvintes a acompanhar melhor, a ter uma maior visualização da proposta central da mensagem, ela vai ajudar e vai favorecer é, ao sermão ser mais lembrado e enfatizado dentro do seu propósito e da sua proposta de memória, de lembrança do impacto causado por esse sermão. Nós temos teses como que expressam julgamento, teses que expressam defesas das suas ideias, tese que expressam atitudes que são ênfase em circunstâncias e situações de várias ambiências, de várias perspectivas, de vários sentidos. E aí você vai ver qual que vai se adequar à proposta ou à ideia central do seu sermão textual. Vamos então agora é, pensar aqui já também em diversas partes desse sermão textual e como vamos construindo essas diversas partes. Primeiro, eu vou escolher o texto. Qual o texto? Eu vou colocar aqui nesse aspecto. Romanos capítulo 3, 9 a 26. É um texto extenso. É um texto que até você pode... Mas e é texto poderia ser para um sermão expositivo? Poderia. Porém, eu vou utilizar um texto longo na construção do sermão textual para você justamente ver que existem diferenças entre o um sermão textual e o um sermão expositivo e existem também similitudes entre o um sermão textual e o um sermão expositivo. O sermão textual, ele tem uma ideia geral, tá? e essa ideia geral que eu já tratei, desse sermão aqui que nós estamos agora construindo, de Romanos 3, 9 a 26, dentro do que trata esse contexto de Paulo, de, no capítulo que Paulo também está abordando aqui nesse, nesse texto de Romanos 3, 9 a 26, nós vamos ver principalmente o fator ou sentido aplicativo que Paulo está dando à doutrina do pecado, que nesse caso, dentro da teologia sistemática, é denominado como ramartiologia. Então, a ideia é, específica que vai gerar o um título ou tema para esse sermão textual, a partir do texto central de Romanos 3, 9 e 26, eu estou colocando como poluição espiritual. Poluição espiritual. A ideia central desse texto é, é ou, ou até a ideia que vai causar ou vai preparar o pensamento, a ideia, a, a mente do ouvinte para a tese que vai ser na sequência, é que todos os homens são pecadores, estão longe de Deus, sendo possível vencer o pecado somente através de Cristo. Já a tese que vai ser então, o fator central para conduzir os interesses e as aplicabilidades desse sermão textual é que o pecado ou, é semelhante à poluição espiritual. Aí você viu que eu já fiz uma ligação da tese com o tema, ou com o título do sermão. Ela é então semelhante a uma poluição espiritual para a qual Cristo é a única solução para ser dominado o que? o pecado tá? então o objetivo geral desse sermão como você está vendo, ele é um objetivo evangelístico e também é um objetivo doutrinário, então tem duplo sentido de objetividade na entrega desse sermão o objetivo específico desse sermão também é levar o ouvinte ou aquele que não é que não é converso a aceitar a única solução para o pecado que é Cristo operando em sua vida tá agora vamos começar a construir o sermão a partir da, da introdução né e que e, ou da ou a partir dos elementos que vão formar os tópicos deste sermão primeiro a introdução a introdução ela já pode ser uma antítese um confronto à tese, um confronto a questões relacionadas à tese, que nesse caso é a poluição espiritual, o impacto da poluição espiritual, né? a, as situações causadas pela poluição espiritual, então, é, o que vem a ser a poluição espiritual, as origens da poluição espiritual, Aí são questões a ser pensada, para ser construir a introdução do seu sermão textual. Depois você vem pontuando os tópicos, né? os, os pontos que vão gerar tópicos e subtópicos dentro do seu sermão textual. Primeiro, a partir do versículo 9 e unindo o versículo 9 ao 12 e pensando também no versículo 23, eu coloco lá. A poluição espiritual, qual é o seu alcance? Uma pergunta. Segundo, tópico. A poluição espiritual é uma transgressão da lei de Deus? Uma interrogação. E aí eu coloco em pauta ou em fundamento a essa interrogação, os versículos 18 a 20. tá? Um outro fator também que eu vou aí organizando é a poluição espiritual com uma transgressão à lei de Deus. Quais são as suas consequências? Aí eu entrego como base propulsora a essa interrogação os versículos 9 a 18. Ah, a poluição espiritual para ser extraída, ser retirada, extirpada da vida ou da, que está é, sediando essa poluição espiritual, o que é preciso? Aí eu coloco os versículos 22, né, 24 a 26. E aí eu ainda vou colocar, como o sexto ponto para fechar e causar já o direcionamento à conclusão, a missão de Cristo na exclusão da, da poluição espiritual e a absorção da palavra oriunda de Cristo e do seu sacrifício. É, salvívico como libertação e redenção desta poluição espiritual que causa uma vida pecaminosa aí eu estou preparando a mente do ouvinte para a conclusão que vai ser o desfecho geral de todo esse sermão a aplicabilidade da tese e já o que vai causar o apelo e também, claro, os resultados que estou esperando com esse sermão. Tá? Então, essa aula de hoje, essa primeira aula de hoje sobre sermão textual nos trouxe, nos levou a esses objetivos, a essas propostas e na próxima aula de sermão textual, nós já vamos trabalhar as questões da hermenêutica de um sermão textual, ou a interpretação de um texto dentro de um contexto de um sermão textual, ok? Obrigado a todos, foi muito bom, e um abraço então ao meu aluno que está sempre participando comigo dessas aulas, essas aulas são interessadas a ele, que é o pastor Márcio Malvesti, Deus abençoe.